Pessoal, mais uma vez aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui para mostrar essa máquina aqui, que é recém-chegada aqui na oficina. Há uma serra telescópica, a Stanley, um SM18. A gente adquiriu aí, a gente procurou informações da máquina no YouTube, na internet, e a gente não encontrou muita coisa. É, então a gente fez uma pesquisa até em vídeos é, fora do Brasil para a gente estar tá decidindo por essa máquina é, entendemos que é, é um bom custo-benefício e a gente a, adquiriu, tá aí, a gente queria mostrar para vocês aí para quem tem dúvidas sobre a máquina, para quem está é, interessado em uma máquina dessa poder ter o teste da máquina aí para sanar as dúvidas Bom pessoal, então, é, aqui a máquina, eu vou estar mostrando para vocês alguns, alguns detalhes da máquina e ao longo do vídeo a gente vai fazer uns, uns cortes aí, umas, uns ajustes, estou é, mostrando para vocês aí. Bom, primeiro passo, é, aqui é um pino trava que mantém a máquina travada nessa posição para transporte aqui da alça. Né? É, força um pouco a máquina para baixo, puxa ele, a máquina se solta. Então ela está pronta para o uso dessa forma aí. É, Virando lá de cá, tem um outro manípulo que destrava o telescópio da máquina. Dessa forma que a máquina não vai movimentar nesse sentido. Soltando aqui, a máquina está liberada para fazer o um corte na guia telescópica. Vou é, mostrar mais para vocês aqui, ajuste de mesa. Né, tem um pequeno manípulo aqui. A mesa abre. E aqui ainda tem um batente para usar como... Limitador de corte, quando a pessoa vai fazer vários cortes repetitivos Pode se ajustar no tamanho da mesa Faz a, a trava aí nesse manípulo Você pode fazer vários cortes na mesma medida Certo pessoal? Dos dois lados ela possui essa regulagem aqui de mesa ó, Estende a mesa Também tem trava de final aqui Soltou o manípulo, recorre É... A mesa volta ao tamanho original. Aqui pessoal, um gatilho vem, é, uh, para o ângulo de corte vem alguns uh, piques já pré-definidos de fábrica. A gente aciona o gatilho, Muda travado. 15 graus, 45 graus, 22 graus e meio e zero grau, que seria o 90 graus, já vem definido de fábrica. Você pode reparar que ela vai travar num desses piques aí. Basta a gente empurrar a marca, ó, já travou. Para você usar um, um, um ângulo que não está definido nesses pins aí, a gente muda ela de lugar, seleciona o ângulo aqui, né? Seleciona o ângulo aqui, eu quero cortar aqui, tem um, um pré-definido com 16, quero cortar aqui com 17 graus. Selecionei o pique vermelho lá, aí o gatilho não vai travar, eu vou usar esse maníquilo aqui para fazer o travamento. Ó. Então tá travado. Então ela tem alguns regulares pré-definidos de fato. É, Regulagem dos batentes aqui, pessoal. Também tem os maniplos. Você está recolhendo na mesa dela. Detalhe disso daqui: quando, vou mostrar mais para frente um pouco. Se você for fazer corte é, em ângulo, é, esse, esse batente aqui você tem que alterar ele, a posição dele aqui porque ele bate na máquina. Certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for fazer um corte em ângulo. É uma máquina que ela corta em ângulo pros dois lados. Certo? Ela tem um batente que fica normalmente travado nos 90 graus aqui. Quando a gente é, for cortar em para o outro lado, a gente tem que fazer o destravamento dele para que ela venha para o outro lado. né aqui. Então a gente aqui atrás a gente puxa um pino, trava e a máquina já vira para o outro, para o outro lado. O detalhe, pessoal, detalhe da, do batente aqui. Este, quando a gente for cortar em ângulo para o lado direito a gente tem que retirar essa, esse batente aqui ah, se a gente não fizer a retirada quando a gente abaixa a máquina é, quando a gente arrasta a máquina ela vai bater no, nesse, vai pegar nesse batente aqui então quando a gente for cortar para esse lado a gente tem que fazer a retirada dele muito simples também, né? basta desaparafusar e retirar. Aí nesse caso, a gente já fica livre, é livre para a máquina fazer o percurso dela, certo? Pessoal, voltou para os 90 graus. Solta a trava aqui, Pronto. a máquina fica quietinha lá no meio. Ainda falando de trava, que também tem essa trava aqui. É para quando a gente não quer, não quiser usar o telescópio da máquina. Usar ela de forma fixa. A gente faz o travamento aqui, tem um parafuso. Faz o travamento, a máquina fica bloqueada. Né? No caso, ela vai ficar bloqueada. A gente faz o aperto do manípulo do outro lado, a máquina está bloqueada, como se ela fosse uma esquadria simples, uma serra esquadria normal. É, soltou essa trava, soltou o manípulo. O telescópio volta a funcionar Ainda de batente Ela possui um batentezinho de profundidade Você pode estar regulando a profundidade A quantidade que a serra vai baixar Você faz, Enrosca ele Ele vai bater aqui Logicamente vai limitar o custo da máquina Lá embaixo No disco de corte lá. Vamos aumentar aqui um pouco Pode notar que, bem, que o disco já não está descendo no limite mais. Você está sendo limitado por esse manipulo que aqui em cima aqui. Outro recurso interessante, outra coisa interessante para mostrar nessa máquina é o seguinte. Você não está fazendo, não, não vai fazer corte em ângulos laterais. Então, parou a máquina de 90 graus. Certo? Deixa ela apertada aqui para ela não ficar quando você for cortar para ela não ficar mudando de posição é... detalhe interessante que pra, para o outro lado acho que eu já falei uh... não é necessário tirar a guia do batente para retirar ela é necessário somente abrir ela para o, para o corte em ângulo lateral você pode notar aqui desse lado aqui no 45 grau que é o limite dela você consegue ajustar essa guia aqui para o trabalho sem problemas. Somente do lado direito tem que fazer a retirada. Uh, outro detalhe, ela tem não é um laser, é um, um LED né, que acende, vou colocar uma peça aqui, está é, mostrando, ela tem um LED que acende onde vai ser, onde o disco vai pegar, vocês podem observar lá. Uma faixa mais escura. Exatamente onde isso vai pegar. Outro detalhe que é importante frisar, eu conferi essa marca. veio jeito que ela veio. Veio sempre veio ajustadinho. A gente, normalmente a gente vê o pessoal reclamando, reclamando ou observando algumas outras marcas. Que vem fora do esquadro. Que não, não vem ajustadinho os 90 graus. Aqui, você pode observar, ele estava no zero grau, né? E a gente vai colocar o esquadro aqui. Vai puxar a marca até no final. Ó, pode observar que o disco corre encostando no esquadro desde o início. Ó. Então, tá ajustadinho de fábrica, não tem problema. E ela também está no esquadro. Eu fiz um... não tem esquadro muito pequeno aqui na Marçanari que dê pra fazer esse teste, mas eu fiz um corte nessa peça aqui. Ela também veio ajustadinho no esquadro ah, no esquadro de 90 graus para o ângulo de corte reto aqui. Então ela tá escabrejada tá perfeitinha de fato. Não tem muito o que fazer ajuste nela não. Pelo menos essa unidade aqui veio sim. É... Pra mim até agora, a gente fez pouco uso da máquina, pra mim até agora, a máquina é potente, corta bem. O único ponto que eu achei com ficou um pouco a desejar são os manípulos dessa máquina. Esses manípulos que a gente, de regulagem, pra mim todos eles com um pouco a desejar. Poderiam ser uma, um manipulo com uma pega melhor, são redondos, é, se talvez... Apertar um pouco mais depois fica difícil de, de afrouxar. Acho que poderia ser um outro modelo de manípulo, né? É mas tirando disso, não, não tenho o que falar da máquina por enquanto. Esse manípulo também achei inferior à qualidade do restante da máquina. A máquina de alumínio, né? É muito bem construída até então, mas eu acho que ficou um pouco a desejar a questão dos manipuladores. É uma máquina 220 volts, né? essa unidade aqui é 220 volts. É... Eu vi alguns vídeos que o pessoal falava lá fora que ela tinha partida suave e a parada tinha o freio na parada, ela não parte suave, é... não, também não, não não está escrito no manual que é assim, e ela tem uma parada assim, um pouco de freio na parada, não para instantâneo, mas é uma parada que atende sim, que eu achei razoável é... ela tem o um freio então que faz a parada, que a gente vai ver daqui a pouco vocês vão ver que ela, a parada dela é rápida não, não fica rodando muito, muito tempo é, então pessoal, vamos partir aqui para fazer uns cortes é... e também no final vou mostrar a troca do disco que é um pouquinho enjoada de fazer não é tão simples assim Dá um trabalhinho, até pensei que seria mais fácil. Aí, mais no final do vídeo, eu vou estar mostrando isso. É, então, vamos para a prática aqui, vamos fazer alguns cortes em ângulo, em grau, para a gente ver como que fica. É, tem esse acessório também, pessoal, que acompanha ela, um sargento, né, não sei o nome ao certo, sargento, para prender a peça aqui uh, no momento do corte. Ele é de. Serve dos dois lados, é de fácil instalação aqui. Basta colocar ele e girar que ele já... Ó, desce com ele aqui. Gira ele e já fica preso. É, Manípulo de regulagem. Você aperta ele aqui. Uma profundidade de corte de quase 33 centímetros ela consegue cortar então a profundidade de corte né? que é a largura do corte que ela vai fazer pode se considerar 32 centímetros né? uma boa autonomia boa de corte é, retirando aqui o sargento então aqui. basta girar isso muito aqui, virar que já sai. É, vou cortar aqui, fazer um corte aqui na madeira maciça. Esse disco não é apropriado para madeira maciça. É, eu tenho outros discos aqui, mas por causa do eixo eles não deu certo. Então eu estou utilizando esse disco aí mesmo. É, não é apropriado para madeira maciça, mas a gente também corta. A gente utilizar ele para mostrar a máquina. Essa peça aqui tem 10 cm e 10 cm.4 é o que mais ou menos essa máquina promete de profundidade de corte. Vamos ver se a gente consegue cortar essa peça aqui. Vou travar ela aqui o telescópio dela que eu não vou utilizar. Não vou utilizar a, a, a, o guia telescópio dela. Vou fazer um corte como se ela fosse simplesmente uma esquadria normal. razoavelmente realmente rápido então tá aqui 10 centímetros ponto 4, ela cortou com, com folga, só madeira de sucupira cortou bem, corte limpo bem acabado e vai continuar aqui com com essa peça, com essa madeira de sucupira, a gente vai fazer um corte em ângulo à direita depois a gente faz uma esquerda e continua com os cortes é, diagonais aqui no caso depois vou destravar aqui pronto então eu já defini que eu quero um corte em 45 graus já posicionei a máquina vou apertar aqui para a máquina não, durante o corte a máquina não sair do lugar então apertei o um manipulante aqui atrás a máquina agora vai estar tá fixa no lugar não vai Movimentar na hora do corte. Vocês podem ver que ela vai ficar fixa lá. Vou usar novamente o sargento aqui. Assim. Como se use porque é questão de segurança. Não um corte em ângulo que tem risco da peça sair do lugar. mostra exatamente onde o disco vai cortar certo? outro detalhe pessoal, aproveitando que a gente está com a máquina posicionada ela tem uma trava de segurança viu? Eu achei bastante interessante isso se não acionada essa trava, ela não liga então a gente tem que acionar essa trava para o gatilho poder descer e ligar a máquina isso é uma segurança muito bem pensado isso daí Bacana. novamente um corte bem preciso tá pessoal a madeira não tá aparelhada mas eu achei bacana esse corte aqui ah, agora vamos vamos passar aí para os cortes diagonais só lembrando pessoal que eu não tenho experiência assim com essa máquina Estou aqui demonstrando ela, mas estou aprendendo junto com todo mundo aí Não, não tinha experiência, não tenho ainda experiência com essa máquina é, Mas mesmo assim a gente decidiu mostrar as funções dela aí Porque não encontrei nada de demonstração dessa máquina na internet Então creio que a mesma dúvida que eu tive é, Que muita gente aí pode, pode ter, pode servir para alguma coisa Alguém que já tem a máquina quiser acrescentar alguma coisa aí nos comentários A gente está... Vai ficar satisfeito, certo? Ah, a gente não sabe tudo sobre a máquina, a máquina recém-chegada, então a gente pede assim, um pouquinho de paciência do pessoal aí. Bom, aqui eu o corte tradicional. já nem vou mostrar que a gente já fez um no MDF. Vamos fazer um corte de 45 graus. Depois vamos fazer um 45 graus. É, com a máquina tombada, a máquina em ângulo, 45 graus, tanto no diagonal quanto em grau, de 45 certo Primeiro aqui, como eu falei para vocês, é um, já é um, um grau pré-definido da fábrica. Da não preciso de apertar aqui, só colocar lá e soltar o gatilho. Está preso. Aqui como uma peça maior, não vou usar o sargento, é um corte relativamente mais simples. fazer um corte, pessoal, uh, com, na diagonal 45 graus com ângulo de 45 graus, que é um corte bem diferente aí. Vamos fazer esse corte com ele aí a gente ver como, como que a Max comporta. quase que imperceptível qualidade muito boa do corte fecha aí, beleza dá para fazer bastante coisa diferente com essa máquina é... então pessoal, as primeiras impressões da máquina são boas, são, são positivas pessoal, mais um mais uma demonstração da máquina, ela também tem um limitador de profundidade. Que é esse manipulo aqui. Pra, eu chamo esse corte de, eu faço que muito meia madeira. Fazer umas mesas de pé em X, a gente vai fazer um encaixe meia madeira. A gente conhece como meia madeira. Então ele tem um limitador de profundidade. Esse manipulo aqui, é um limitador para você usar assim, que, em cortes, na minha opinião, que não, que não necessite de tanta precisão. E ela tem um outro parafuso Allen, logo atrás aqui, com uma contraporca, certo? Que, na minha opinião, não, não sei ao certo ainda, não li isso no manual, eu aqui mexendo na máquina, eu estou entendendo dessa forma, tanto é que ele é vazado, seria um limitador mais preciso, esse parafuso aqui para a gente ajustar, que ele tem como base o alumínio aqui, então eu acho que se precisar de uma coisa mais precisa seria isso. Então vou fazer só um cortezinho demonstrativo aqui é, com regular de profundidade. Não medir a profundidade que eu vou cortar, vou simplesmente cortar a madeira aqui para a gente testar esse tipo de funcionamento, Certo? um corte com limite de profundidade. A máquina que tá parece muito boa. Bom pessoal, sobre a máquina a gente entendeu que é um bom custo-benefício é, pelo valor que a gente conseguiu ela. Ela tem bons cortes, tem boa precisão até então. É, e quem gostou do vídeo que puder nos, nos dar o apoio, a, se inscrever no canal, ativar o sininho lá que a gente está gravando vídeo praticamente diariamente para estar tá postando no canal. É, a gente agradece a atenção de vocês.